E chegou a hora, rapaziada, o Brawl Talk totalmente em português Todas as novidades da atualização do Brawl Stars Que tá monstruosa <risos> Ah. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, ontem eu trouxe aqui um vídeo Falando sobre tudo que tinha vazado Especulado e coisas e tal Mas hoje nós já acabamos com tudo isso Porque saiu o Brawl Talk Bruno, mas eu não manjo muito de inglês Cara, nós vamos falar tudo aqui Vou mostrar tudo pra vocês O Brawl Talk em português Com todas as novidades Novo Brawler, novo modo de jogo Novas skins, skins Diferente, ó, oh, você não tem, você tem muito Ouro na sua conta, é a hora De você se dar bem, calma aí Vamos ver então agora o nosso Brawl Talk E a gente vai falando a respeito Vamos lá então, vamos dar play, já tô aqui dentro Então agora é a hora, partiu Playzão, o Ryan tá brincando de Nossa, muito louco Esses bonequinhos aí, hein Cara, eu quero muito esse coach, cara Olha que da hora, a miniatura do coach, mano Caramba, que animal, hein Legal e bonito Bom, o Dani deu um esculacho nele Ele já mandou ali, ó, real, Dani É o verão dos monstros, bora lá que isso? Vocês viram aí a novidade? Novo Brawler na área Meu amigo Que doideira, ele tem ioiô aí escrito no peito, né? Bom, vamos ver, vamos ver o Brawl Talk, vamos ver o que vai acontecer O que, que mais tem ali, hein? Vamos lá Caraca, vocês viram? Skin de ouro, skin de prata O que, que é aquilo, mano? O verão dos monstros Temporada 2 Brawler cromático novo pra vocês Chamado Surge Surge, então é Surge O nome dele, e ele é talvez um dos Brawlers Mais únicos que já criamos, cara Tô ansioso, vamos ver, ó, já tá aqui na tela E olha esse mapa como tá bonito Cara, nossa que lugar bonito Vocês perceberam que é uma cidade Olha o carro ali parado no estacionamento Isso é uma cidade, o mapa é uma cidade E eles estão gigantes Os Brawlers estão gigantes no mapa É como se os Brawlers fossem gigantes, olha o tamanho da, Do pinheiro, da árvore, e olha o tamanho dele Cara, que animal, a ideia, mano. Que ele tem ali, aqueles dois negócios do lado em do lado do, do número. Vocês viram que tem tipo uma patente? É tipo patente aquilo, cara. Que é aquilo? Vamos ver se o ataque principal é como uma combinação do spike e do Eugênio. Solta a remessa e do Eugênio que puxa. Eu sei lá, não o eugênio joga. Várias é também tem aquela que distribui. Vamos ver como vai ser. Vamos lá, dispara um projétil quando atinge o inimigo. Ele se divide em outros projéteis Ah, entendi Então quando ele atinge o inimigo, ele abre Então ele é como se fosse o Spike, porque ele arremessa E aí na hora que ele arremessa, se pegar no cara, ele abre mais danos Acertou é, O super dele é bem interessante, vamos ver o super dele então Toda vez que você usa o super do Surge, ele se aprimora, melhora Os Seus ataques se tornam diferentes e ele se torna mais forte Que isso vai quebrar o jogo, mano, vai quebrar o jogo você pode fazer isso no máximo três vezes. Ah, são aquelas patentes que eu falei, ó. O miserável é um gênio. Ele vai melhorar ali, ó. Mas se você for derrotado, perderá todas as melhorias. São as patentes, ó. Um, dois e a terceira de baixo. Entendi, entendi. Além disso, temos mais uma skin exclusiva no passe. Skin exclusiva. Antes tinha uma, duas... Que? Que? Super Ranger Brock Super Ranger Brock, mano Vamos ver, que top é o Power Ranger, mano Power Ranger Brock Meu Deus Mecha Paladin Surge Caraca, o Surge já vai chegar com um skin animal Olha esse skin, mano Olha lá, Brawl Pass nossa, nossa, mano Agora sim, você vai poder coletar as recompensas na hora em que você quiser no, no Brawl Pass O que importa é liberar elas Maravilha, mano, maravilha mesmo Caramba, que legal, mano, que legal Bom, vamos lá, Um mais, um mais Depois eu volto no Brawl, vamos lá Caraca, moleque Virando o monstros começa dia 6 Se durará 10 semanas Se eu tiver um milhão de moedas, o que eu posso fazer? Vai dar pra gastar, vai dar pra gastar, galera Chegando nessa atualização, temos skins de prata e de ouro É aquelas que... no Chegando nessa atualização, temos skins de prata e de ouro Olha o Leon, mano Pra quem é muito rico Uma skin em prata vai custar 10 mil E a de ouro custa 25 mil é ah, pra comprar dourada, você tem que comprar a de... a prata também, então é diferenciado, é diferenciado. Caraca, olha a Shelly dourada ali no meio, ó. Olha a Piper, do, a Piper prata, que louco, hein? E pra poder comprá-la você precisa alcançar pelo menos o poder 9. Tá, ok, beleza. Caramba, quanta coisa! Verdade que estamos falando de monstros, mas onde estão os... é, onde estão tá os monstros? Cadê o monstro? Teremos Bi Mega Besouro? Olha o bi a Bi Mega Besouro. Da hora, mano, muito legal. Tique Rei Caranguejo. Ah, agora entendemos o Rei Caranguejo. Era Caranguejo dos jornais, né? Que a gente viu. Nossa, tá animal, mano. Caramba, e lutando contra esses monstros, teremos a Max esportiva. Era a Max que usava o relógio? É, ó, porque ela tem um bracinho, um relógio e uma luva roxa. Era ela, mano. Era ela que usava o relógio. Caraca, mano. Meu Deus. Novo modo de jogo, manos. Super City Rampage Vocês têm pedido muito um novo modo, mano Que da hora Vamos ver, olha esse modo, olha esse modo De novo, uma cidade E os Brawners estão gigantes tem um monstro, tem um monstro Que isso, é um Godzilla, mano É um Godzilla, mano Brawlers contra o computador ou inteligência artificial Caraca, tipo um todos contra O chefão, o robô chefão é, ó, é, esse chefão é um monstro gigantesco Que quer destruir a cidade Então você tem um tempo aí, você não pode deixar ele destruir a cidade É, viu? Então a missão é outra, não é simplesmente matar ele Você tem que matar, mas não pode deixar ele matar Destruir a cidade, antes do, De dois minutos, então tem dois minutos Pra matar, pra matar ele, pra destruir ele Pra que ele não destrua a cidade toda Que no caso é o mapa né Então ele vai quebrar tudo, ele tem que quebrar prédios e tudo Árvores e tal, antes que a cidade seja destruída Que doideira, vamos lá, vamos ver Estamos testando um novo objetivo, um objeto no mapa Chamado cerca de corda Ah tá, a cerca de corda era aquilo que tava ali ó Deixa eu mostrar pra vocês ali ó A cerca de corda era aquilo ali ó São ali, é como se fossem umas varetinhas né Uns pauzinhos, você consegue atirar sobre ela Atirar por ela, mas não consegue passar por ela Entendeu? Então meio que você tem que quebrar ela Antes de passar e pegar tudo que tá ali muito bom, olha lá, você não pode passar por ela E com um pouco de ela, ela pode ser destruída como... É, tá, beleza, de boa, de boa Hotzone, Hotzone chegou pra ficar Que legal, mano, vai ter rotação do Hotzone nos mapas Que legal, novas missões, bacana Os pins estão disponíveis em batalha monte Ai, caraca, caminho de troféus aumentou pra 50 mil troféus Caraca, olha isso, mano! O tem. Vai. Cara, peraí, peraí, peraí. Volta aí, volta aí, volta aí, que o negócio tá louco, hein? Mal pode esperar pelo verão dos monstros. Olha que louco, hein? E como vocês assistiram até o final, receberão informações especiais Corvo e Corvo Branco Não, eu preciso voltar no Corvo Olha o Corvo, que bonito que tá, cara Olha o Corvo, que lindo que tá o remodel dele E o Corvo Branco, cadê o Corvo? Olha o Corvo Branco com essa faixa Animal, mano, animal Serão remodelados nessa atualização, maravilhoso Caraca, que animal, galera Muito bom, muito bom, mano Olha aí, mano, as imagens do que a gente viu hoje Que loucura, 10 semanas O novo passe, né, o novo Caramba, que animal, que animal, vamos ver o que ele fala Será que eles falam alguma coisa? Que da hora Da hora, da hora, da hora, muito bom, mano Cara, eu quero dar uma olhada de novo, no novo Olha ali, ó, ah, agora eu vi ali Sem querer eu parei ali, ó, no Aqui ó, parei aqui ó, é a imagem daquele Chefão, aquele chefão monstro Ah, ele é que tava na cidade lá Passando, tava do lado daquele Daquela silhueta preta, a silhueta preta era o novo Brawler, realmente, e ele era o que tava Do lado, com uma silhueta mais transparente, eu acertei Era o herói e era o Vilão, que animal, mano ia Falando em vilão, em herói, vamos ver o novo Brawler então, vamos ver o novo Brawler, eu quero ver aqui, Pera aí, Vamos ver o novo Brawler, cara, aqui ó Surge, Surge, mano Muito legal, mano, muito legal Olha a remessa, mano, muito top, esse é o Surge, muito bom Galera, muito bom, e vocês gostaram Aí do Brawl Talk, mano Assim que eu puder usar a Dev Build Eu vou trazer a com a versão do desenvolvedor. Todas as informações sobre o Surge. Todas as informações sobre o novo mapa. Novo modo de jogo, né? Sobre as skins. Tudo, tudo, tudo. Novas funcionalidades. O que tiver de novo eu vou trazer pra vocês, tá bom? Vai ser animal. Então, pra isso, não esquece, de se inscreve aqui no canal. Deixa o seu likezão. E não vacila, mano. Tá animal, manos. É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É nóis. Um abraço e voltamos a qualquer momento com mais novidades do Brawl Stars. Tamo junto, falou, abraço e foi! Uh.